Acho que é o mais honrável a se fazer e a maioria das pessoas que eu conheço gosta de fazer coisas assim. Meu irmão mais velho, Rony, se alistou e serviu na marinha. Meu irmão, Joey, era dos fuzileiros navais e é claro que eu me alistei no exército. Eu sempre pensei assim, isso é maior que você. Por que não faz uma coisa? Eu desafio a fazer alguma coisa maior. Depois de sermos atacados... Todo fuzileiro, onde estava, se levantou e falou, chegou a hora. Por que ele está fazendo isso? Ele pode ir para a faculdade? Não precisa ir, isso, aquilo. Meu pai fez uma cara sarcástica e falou, por que ele não pode ir? Que criam eventos históricos, guerra, histórias da Bíblia. E quais são os diretores famosos que fizeram os mais memoráveis filmes épicos e históricos? Mill é um deles, Spielberg, Cameron, Stone. É isso. É, é. Eu tava te dizendo, Tudo eu bem. Foi muito legal, cara. É. E aí, beleza? Yeah, eu tenho uma coisinha pra você, eu não sei se você vai gostar. Eu quero falar com você. E aí, cara? a gente sabe? essa, mano. Né? É essa aí que eu tava te falando, lembra? Ela ficou olhando. Nossa! Nossa. É, ela ficou <risos> olhando, eu não sei. <risos> Universidade Holden. É você? Sim. Como foi seu dia? Já foi. foi muito bom Eu vou ter que ir a um festival de cinema nesse final de semana. Hã? Ah tá, mas o seu pai vem jantar com a gente essa noite. A conferência foi cancelada. De novo. Essa aqui é pra você. Sorry. Sua mãe e eu queremos falar com você. Tá legal. O que é que foi? O que que há de errado? Ah, não, não, não, não. Não é nada. Na verdade, são notícias boas. Um alívio. De muitos jeitos. E, e o que é? É que o meu auxílio de etnobiologia está em perigo de não ser renovado. O que seu pai e eu ah. admitimos completamente. Exato. Exato. É... Essa é a questão. A Harperella é uma planta em extinção e é uma oportunidade para preservá-la. E... O que seu pai está tentando dizer, Tori, é que... Estamos de mudança. Virgínia Ocidental. Mudança? Por quê? Bom, já falamos. Meu auxílio aqui acabou. E me ofereceram uma participação numa universidade grande lá O que cria oportunidade para pesquisa que vai preservar uma planta em extinção E quem é que liga para uma planta, pai? Tory. o seu pai pode salvar a Barbarella Arberela. A Barbarella E isso pode dar uma estabilidade para ele E é uma oportunidade tanto E as minhas oportunidades, mãe? A faculdade, eu tenho amigos aqui Pai, você vai e eu e a mãe ficamos aqui. Eu... Mãe, você tem negócios. Eu posso aplicar minha terapia hipnótica em qualquer lugar. Eu sei que é um choque, meu amor. Mas você pode acostumar com a ideia. Você pode acostumar com a ideia. Você pode acostumar Não. com a... Para! E a faculdade de filmes no verão? Essa é aquela mesma faculdade de verão que você já está falando há dois anos? Eu ia me matricular esse ano. Eu ia. Hum. Olha, vamos fazer um trato. Você se matricula e pode ir. Mas por hora... A decisão está tomada. Então é assim. Eu não posso... Eu não posso opinar. Não se preocupe. Ele vai mudar de ideia. Ele vai mudar de ideia. Ele vai mudar de ideia. Você tentou. Parque Willing. Ah, não é possível. Sem conexão. Sem conexão. Internet de graça. fechado aos domingos. do almoço é sanduíche de carne, tomate, pêssego e leite. Se perdeu o aparelho odontológico, procure a Sra. Kinzer na enfermaria. O banheiro masculino do terceiro andar está fechado até o próximo aviso. E lembrem-se de não jogar papel no vaso sanitário, aparelhos odontológicos ou outros objetos. Após a aula, as animadoras de torcida venderão doces em benefício à Fundação Antidiabetes. A avó do Sr. Sullivan faleceu ontem à noite. Vamos dirigir nossas preces a ele e sua família. Agora faremos o juramento à bandeira. Por favor, levantem-se. Eu juro, fidelidade à bandeira dos Estados Unidos, Unidos da América e à República para, para seu suporte: uma, uma nação, sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Para todos. Estava tentando provar o que na sala? Nada. Acha que é melhor que a gente? A aula começou. É um tofu de coco com curry e açafrão com quinoa. Isso parece que está... maravilhoso. Vai, Tori. Come. Come. Bom, parece que eu já tenho a minha primeira cliente. A instrutora de aeróbica. Ela está tentando parar de fumar e está muito aberta a hipnoses. Ah, que bom. Eu também tenho novidades. O reitor disse que assim que o tempo melhorar, eu posso levar os alunos para o campo até alguns canteiros de raperela pelo estado. Tauri, aconteceu alguma coisa nova ou animadora? Não. Mas deve ter acontecido alguma coisa. Você não falou nada da escola nova? Eu não tenho nada para falar. Bem, essa mudança toda tem muito a ver com um pouco do ajuste. Um pouco de ajuste. Você não tem noção. Tá certo. Não temos a mínima noção. Porque você não fala nada. Eu tenho que sair. Você nem tocou na comida. O que você vai fazer? Nada. E eu não tô mentindo porque... Eu já vi que eu não tenho nada para fazer nesta cidade. Deixa. Deixa ele ele tem que achar a solução dele. Esse lugar é uma porcaria. E aí? Pensou que era uma estátua falante? Eu não sei nem mais o que pensar. Pois é. Fica andando por aí e todo mundo vai falar o que pensa. Sou o Carl. Tori Eu te vi na escola. Você é novo. De onde veio? De Nova York. Cara, você deve estar morrendo de tédio. Tô. Quase morrendo. O que, que vocês fazem para se divertir aqui? Se você não estiver martelando, correndo ou atirando nas coisas tá com sorte É como eu me divirto Vai fazer o que com isso? Estudar gastronomia O <risos> que, é que você acha? <risos> oh, legal! Bem no rosto Pega Atira esse Meu jovem, você tem ciência que desfigurou o rosto de uma estátua de um soldado, símbolo da Primeira Guerra Mundial. A guerra que acabou com todas as outras. Isso é um desrespeito. Muito bem, senhor... Um, Victor, Zachary, Hederman, Segundo... Pelo crime de desfigurar um marco americano reverenciado, eu o sentencio a uma multa de 300 dólares. E cumprir 50 horas de serviço comunitário no... Uh, no Lar de Veteranos Mountain State. Uh, um Lar de Veteranos? Me permita, Excelência... Mas a minha esposa, meu filho e eu somos pacifistas e não acreditamos em, em violência ou no ato de matar. Eu não sentenciei o garoto para matar alguém. Eu sentenciei para limpar alguns banheiros. Eu sei, Excelência, mas mas, mas essas coisas representam... Excelência, a... o senhor não mandaria um vegetariano cumprir 50 horas de serviço no matadouro? Mandaria? Não. Eu mandaria cumprir 100 horas... Elevarei a sentença para 100. Oi. Pois não? Bom, eu. Eu vim aqui ver uma mulher, Anne Thompson Anne. Já imaginava. Vem comigo. Vocês. Eu sei, eu sei, eu estava aqui quando seu pai se internou. A Anne está ali. Qual é o seu nome? Tori. Tori, eu sou o Al. É. Tudo bem, eu posso acenar. Até mais, garoto. Isso. Não vamos desistir da luta. Ainda estamos explorando as opções. Obrigada. Tudo bem. Tá bom, tchau. Por acaso não tem 250 mil dólares, tem? Não. Tinha que perguntar. Você deve ser. O Victor Hederman II. Me chamam de Tory. Sou a Anne, Townsend, diretora do lar. E me chamam de Anne. Então, Tory. Parece que você andou se metendo em trenca. Jogou um ovo na estátua do soldado americano no parque. Uau. Vocês ainda usam ovos? Já esteve num lar de veteranos antes? Não. Bem, aqui no Mountain State, admitimos indivíduos de todos os setores militares. Por um pouco mais de tempo. A propósito, vamos fechar no fim do ano. Nossos assistentes financeiros estão em declínio... Sério. Me dá uma licencinha, por favor. Mitch? Devia ter rodado a outra, pois não, Sargento N. Sabe que não sou um sargento. Mas dá a impressão que é. O Dr. Hoffman ligou. Ah, era hoje. Achei que tinha anotado. Compareça na próxima. Entendido, Sargento. Desculpe. Então... Alguém da sua família militar? Não. Tá bom. Você vai fazer o seguinte. Virá aqui todos os dias pegar sua tarefa. Bem, eu gosto que meus voluntários se envolvam com a atividade que os interessa. O que você acha de trabalho manual? Construção, pintura? Legal. Ou pode organizar as atividades, jogos para os internos, coisas assim. Claro. Ou você pode se vestir como palhaço e andar de monociclo pelo corredor, pulando por aros de fogo. Sabe, Tori, você precisa de uma luz. Yeah. O que foi? O que foi? Tá fechado para o mundo? É que aquela mulher falou que eu podia ouvir música no trabalho. Aquela mulher? Aquela mulher se chama Annie. Ela é muito especial, Annie, tá bom? É o que estão ouvindo? Olha... Não. Nossa, que gritaria é essa? Me devolve isso aí. O quê? Eu disse para me devolver. Oh, isso é música, tá, claro. Tá, pode, obrigado. pode. Já ouvi bastante. Você quer alguma coisa? Ah, oh, desculpe, é, onde está minha educação, não é? Meu, meu nome é John. E eu tenho muito prazer em conhecer. Estou muito feliz mesmo. Me conhecer? Isso. Você é uma celebridade por aqui, não sabia disso? Deixa eu mostrar. Venha, hey, olha aqui. Olha aqui. Olha, olha isso aqui. Olha aí. Adolescente condenado por atirar ovo em estátua. Poderia autografar isso aqui pra mim? Seria possível? Eu não joguei hein? nada na estátua. Não, o que? Você. Aconteceu então. Você estava ali quando uma ave jogou um ovo e ao mesmo tempo que a polícia apareceu. <risos> Sorte, rapaz, que não é um soldado, né? Se importa de eu chamar você de soldado? Se importa? Tá querendo o quê? Deixa pra lá. Espera, espera aí, espera. Você não se sente... culpado disso? Eu já falei que não fui eu. E se tivesse sido, qual o problema? É só uma estátua. Acontece que a representação do sacrifício dos jovens... saindo de casa, indo para uma outra terra... e lutando pelo seu país, e lutou por você... Eu não pedi pra ninguém fazer alguma coisa pra mim. Mesmo assim, eles fizeram. Eu tenho uma boa, peraí, eu tenho uma boa. Sabe como os soldados faziam no campo? Não, não Então, mesmo. esse é seu dia de sorte. Vai, senta hum. aí, tá bom. Acontecia que... É... Da guerra abéxico-americana... A... Os americanos, sabe, eles, eles começaram a colocar terra no uniforme inteiro. E assim com o passar dos anos e tudo, eles começaram a camuflar os uniformes. Será que é. a aula de história acabou? Porque agora eu tenho que voltar ao trabalho. Eu estou detectando um problema em você. De comportamento, ah. entende? Eu não estou fingindo nada, cara. Não está fingindo. Ah, tudo bom, tudo bem. Eu gostei. Eu gostei muito disso, sabe? Não está fingindo. Bem, é... Mesmo assim, eu achei que você gostaria de saber um pouco da história da estátua que você desfigurou de um não, soldado para o outro. Você tá morto, Eu cara, só que não me estou fingindo, garoto! Eu não estou fingindo! É? Agora você tem uma coisa pra limpar e nem pense em falar pra ele. Você acha que ela vai acreditar em quem? Em mim? Ou num vândalo de monumentos? Até logo, garoto. <speaks imitáveis> Camiseta legal. Oi, Carol. Oi, Denise. Pelo visto, ainda estão comprando no varejo e apoiando governos corruptos. Boa sorte pra vocês. Deixa pra lá. Por que não respondeu as mensagens? A minha bateria acabou. Biblioteca Pública Municipal de ah. Ohio. Obrigado por me acompanhar. Obrigado mesmo. Bom, até a conexão ser restabelecida em casa, que é o único lugar que eu posso navegar. Estarei nas coleções especiais se precisar, tá bom? Pai! Uh, o quê? Uh. Uh. Tá bom. Tô na biblioteca, tá? Uh. Uh. e volta pra casa. Você percebeu que tem raperela no pântano? Olha, quando a temperatura estiver oceanamente... Olha, é impressionante, mas eu tô indo embora. Bom, mas dez minutos e a gente pode ir. Não, não, não, não, pode ficar. Não é o que você tá pensando. Tenho certeza que é o que eu estou pensando. É Imperial Eu te conheço É, você mesmo oh, Oi, você é... Você é do lar para veteranos, não é? Isso Mas eu estava falando da biblioteca e da floricultura. E depois do cemitério que eu achei muita coincidência. E queria saber até onde ia continuar. Nossa. Me pegou. E aí, quer saber meu nome ou é só um joguinho pra se divertir? Não, eu. O nome seria. legal. Eu sou a Jill. E você? Sabe, pro boletim de ocorrência. É. é... Tori Isso é nome de mulher oh, É uma abreviação de Victor Não, não, eu até gosto É diferente Conheci uma garota chamada Duane lá no nosso bairro Mas o gato dela pegou raiva e ela se mudou Enfim, Tori, você é meu primeiro perseguidor oficial Eu não sei o que fazer <risos> Que tal me pagar o almoço? Os hambúrgueres daqui são os melhores. Você não quer? Não, obrigado. Há quanto tempo você canta? Ah, sei lá, desde sempre. Meu pai cantava pra mim, acho que herdei o talento dele. O que você que faz? Como assim? Quis dizer, o que você que faz? Eu canto e você? Eu sou um, um cineasta. É sério? Que tipo de filme faz? Por enquanto, nenhum. Então, como pode ser cineasta? Isso é um pouco mais complexo do que isso. Se quer ser cineasta, é só pegar uma câmera e filmar. Quem não tenta é porque tem medo de falhar. Eu não tenho medo de fracassar. Eu ia até para a academia cinematográfica de verão em Nova York. Foi onde eu cresci. Você morou em Nova York? Tava lá no 11 de setembro? Estava. Eu morava a alguns quarteirões. E como é que foi? Eu não me lembro. Como assim não lembra? Esse foi tipo o Pearl Harbor da nossa geração. Você tem que ter uma história, todo mundo tem. Olha, meu pai estava em casa aquela manhã e ficou com muito medo. Isso me assustou e ele me abraçou o dia todo. Então, mesmo com medo, eu me senti segura. Esquisito, né? Eu não tenho uma história como essa. Que pena. Vai ter que me pagar um pãozinho doce de amendoim. <risos> não, não, não. É só gritar. A gente faz assim. Eu... Eu não vou gritar. Eu sei. Por isso que eu quero que grite. Vá em frente. Um pão... De amendoim. Uh, uh, um pão doce de amendoim. Isso foi divertido de assistir Como nunca te vi na escola? Eu te vi É claro, você me persegue Vi você com aquele atleta Ele é seu namorado? Bruce Imagina Ele me levou numa festa esportiva há muito tempo Acho que foi no nono ano Mas definitivamente não é meu namorado Obrigado Então, não quer saber quem eu fui ver no cemitério? Isso não é da minha conta. É um perseguidor que respeita a privacidade. Gostei. Mas eu vou falar mesmo assim. Era meu pai. Ele foi morto no Afeganistão. Uh... Então é por isso que você... Não, não, não, não faz isso. O que foi? Do jeito que falou. ó, oh, Como se me conhecesse. Pobre menina que canta para as tropas para expressar sua dor porque o pai dela morreu no Afeganistão. Eu sou muito mais complicada que isso. Foi sem intenção. Eu sei. Ficar direto perto dos veteranos não faz você ficar com raiva do que aconteceu com seu pai? Com raiva? É claro que não, eu sou grata. Eu tô cheia. Vou levar o pãozinho pra Nana. Preciso de uma embalagem pra viagem. É só gritar. Eu não. Preciso de uma embalagem pra viagem. <risos> Nossa, que colete brilhante. Tem que mostrar o espírito da escola. <risos> isso você mostra mesmo. Talvez visse isso do espaço. Obrigada. A Nana amou o pãozinho. Hum, legal saber. Vai pro lar dos veteranos depois? Eu vou ter que ir. Certo. Certo. Tchau. Tchau. Ei. Foi o dia do jogo hoje, e todo mundo tinha que usar vermelho. Pode contar com isso. Vamos receber doadores potenciais esta semana e espero que assim que virem este lugar eles vão nos amar e depois abrir as carteiras. E eu quero tudo bem arrumado. E esta parede está me incomodando. Então, vamos passar uma tinta nova. Deixe ela bonita. Hum? Ei, soldado! Precisa de ajuda? Não, obrigado. Só estou perguntando. <risos> Ela é uma gracinha. Mas você não tem chance nenhuma. Quer dizer, o sangue dela corre vermelho, branco e azul. E qual é? A do seu mesmo? É água gelada ou. Tá, já entendi Todos na cidade, você, Annie são, são todos patriotas, todo mundo, menos eu Quer saber? Eu não tô nem aí Lutar, não lutar, fazer juramento, não fazer juramento Me deixa fora dessa Viu? Quando você fala isso... É... é porque você não entende. Vem cá. Vem aqui. Vou mostrar alguns rapazes para você. Aquele ali é o Tony. Prisioneiro de guerra, batido na Coreia em 53. Agora ele está feliz. Sabe, sem queixas, sem queixas mesmo. E aquele ali é o Jim. Vou mais vidas no Vietnã do que se imagina. E ele voltou e não tem nada. Nenhum agradecimento, nada. Com exceção... É... Da família, sabe? Aquele ali é meu favorito, é o chefe Bill. 24 anos de serviço: Marinha, submarino, navio, cruzador, fragata, coraçado. O cara é um soldado dedicado. Nunca perdeu a oportunidade de levantar a taça e. saudar os barcos. É. Não liga mesmo pra nada disso, não é? Olha, oh, nada disso tem a ver comigo. Eles. Eles viveram suas vidas. Isso é a vida. Esta é a minha vida. E hoje. Quer dizer, agora eu estou. pintando uma parede. Pintando parede. Tudo bem. Vamos pintar uma parede. Me dê um pincel. Sai daqui. Eu disse, me dê um pincel, soldado. Quer saber, garoto? Consequentemente, você vai ter que suportar alguma coisa. Ou vai cair para qualquer coisa. Suportar alguma coisa ou vai cair para qualquer coisa. Sim. Então, você já ouviu isso? Que lindo! Lindo Bonito. mesmo! Lito. Você se acha tão inteligente, não é? Mas não pode me enganar, rapaz! Não, senhor! Porque eu sou mais inteligente! Eu sou mais rápido! Eu sempre ganho! É isso aí! Soldado! Eu não gostei da brincadeira, cara! Qual é? Guerra Assassina Tori, você não pode fazer uma coisa assim outra vez. Não fui eu que fiz. Olha... Antes de começar a trabalhar aqui, eu tinha alguns pontos de vista sobre o mundo. Mas eu aprendi a gostar de verdade desses veteranos. Eu nunca me casei. Não tive filhos. Por isso este lugar e estas pessoas são minha família. E agora eu estou enfrentando a possibilidade de perdê-los. Por isso estou pedindo. Não, estou mandando. Não mexa com a minha família. Se você fizer isso, vou ser obrigada a ligar para o juiz e contar para ele que fez uma colocação não apropriada. Isso significa? Que você vai ter que começar sua sentença de novo, em outro lugar. Uh, começar de novo não, por favor. Eu tenho que voltar para Nova York no verão. Então é melhor encontrar uma maneira de fazer esse trabalho. Todas as tarefas que eu dei acabaram em um desastre. Não tem nada de que você goste? Fazer um filme para você? Um filme? Sobre o quê? Não sei sobre os veteranos desse lugar. Talvez assim você lembre. Entra. Eu pintei a parede. Acho que ninguém viu. Preciso de um minuto da sua atenção. Você está satisfeita com o seu corpo? Você gostaria de eliminar essas gordurinhas que te incomodam tanto? Agora eu vou te mostrar como que você vai conseguir conquistar o corpo dos sonhos, e ainda causar inveja nas amigas, imagina só, você com aquele corpão, e ainda com uma ótima saúde, eu estou aqui para te entregar um presente, esse presente vai fazer você conseguir emagrecer sem precisar fazer várias dietas malucas, ou fazer exercícios físicos desgastantes, eu estou falando do detox Vitanatus, o Detox Fitanatus é um remédio para emagrecer, aprovado pela Anvisa, e recomendado por profissionais de saúde em mais de 50 países, a surpresa mesmo é agora, você pode ter a sua amostra grátis. É isso mesmo, o Detox Fitanatus está liberando a amostra grátis, você está vendo essa mulher na sua tela. Somente com amostra grátis ela conseguiu perder mais de 5 quilos, veja esse depoimento agora. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui para dar uma dica para vocês, que assim como eu preciso emagrecer, né? Eu procurei algo que me ajudasse naturalmente, algum produto natural. E eu encontrei este daqui, ó. O Detox. Eu fui até o site deles e solicitei a amostra grátis. Ela chegou direitinho em casa eu já estou utilizando, já faz uma semana que eu estou tomando e eu tive resultados maravilhosos, né? Eu emagreci 3 quilos já essa semana e eu recomendo muito. Eu vou deixar o link pra vocês de onde eu solicitei a amostra grátis, tá bem? E eu já pedi um pote para eu continuar o tratamento. Mas afinal de contas, como que você vai conseguir a sua amostra grátis? O meu WhatsApp está aparecendo na sua tela. É só entrar em contato falando que gostaria de uma amostra grátis somente com a amostra grátis você vai conseguir eliminar mais de 5 quilos você está esperando que Aproveite pois é por tempo limitado. Mensagem para os maridões: a sua esposa vai adorar esse presente e você ainda vai poder ajudar ela na saúde. O Detox fitanatus é 100% natural, por isso não tem nenhuma contraindicação. Os dados para contato ficarão aparecendo na sua tela pelos próximos 15 segundos. Obrigada, Jill. Agradeça, Tori. Obrigado. De nada. Jill, espera. Vocês dois vão em cada quarto filmar as pessoas. Pode entrevistá-los sobre suas vidas, a experiência militar ou o tempo aqui. Significaria muito para mim. Tem alguma dúvida? quando começamos. Tragam um câmera amanhã. Vou avisar as pessoas imediatamente. Tá. Última chance. Uhum. Boa sorte pra tirar a tinta do cabelo. Uhum. <risos> Parabéns. Finalmente vai pegar uma câmera. E aí? O que você que vai fazer agora? E bom, o Toro finalmente fez amigos. Ah, não somos amigos. Ele me persegue. Ele tá com depressão porque ele nunca sorri Quem, o Tori? Não, ele é assim mesmo Ele é um artista Eu sou uma artista e sorrio Ah, que bom que falou nisso, minha querida Você está em algum espetáculo? E esse figurino? Ah, não é um figurino, é meu uniforme Eu uso quando canto pras tropas, eu mesma ah, fiz Bom, ele é muito... Brilhante Obrigada Tori disse que estava em Nova York em 11 de setembro Como é que foi? Uh... Foi inimaginável. E por que o Tori não se lembra? Hora de comer? Ah, nós já íamos sentar, querido. Jill, por favor. Espero que vocês gostem da lasanha vegana, totalmente sem nenhum animal ou subprodutos de origem animal. Se não se importam, gostaria de agradecer. Tudo bem. Uh, Agradeça. Obrigada. Pai Celestial, agradeço pela lasanha vegana e pela família que a serve. E rezo pelo filme do e pelos veteranos. Por favor, traga as tropas em segurança para os seus amigos e famílias. Em nome de Jesus, eu rezo. Amém. Querido, eu não queria escutar, mas ela rezou em voz alta. Qual filme? É, é um, uma espécie de documentário. É quase um drama também. A guerra pode ser dramática. Tá fazendo uma coisa sobre a guerra. É sobre o lar dos veteranos. Na verdade, estamos só... Só entrevistando algumas pessoas que vivem lá e... Uh... Querida, isso pode ser muito poderoso. Um documentário sobre os horrores da guerra. Ou os heróis de guerra. Nós estamos convictos de que não há verdadeiros heróis de guerra. Todo mundo perde. Uh, mãe? Olha, você, você pode se concentrar nos tributos que a guerra cria. Como a violência sem sentido que destrói famílias. E a vida de jovens, homens e mulheres. Ou o preço que alguns estão dispostos a pagar. Eu não entendo quando as pessoas falam isso. Qual é o preço que se coloca na vida humana? Especialmente quando estas guerras são fabricadas por homens em encontros secretos. É absolutamente trágico que estes homens e mulheres nas Forças Armadas não são nada além de fantoches para a ganância de líderes políticos corruptos. M mãe, você... Eu não acho justo chamar nossas tropas de fantoches, senhora. Eles sabem onde estão e sacrificam tudo para defender o seu país. Minha querida, você é encantadora. E também é muito jovem. Você verá, com o tempo, os motivos das coisas. Que horas são? Ai, tá tarde. Eu deveria estar em casa com a Nana. Eu não queria chateá-la. Por favor, sente-se e jante conosco. Eu prometo não falar mais de política e nem de guerra. Não, obrigada. O convite já foi muito agradável. Ah, então gostaria de levar o jantar? Eu poderia fazer um prato pra sua Nana. Não, obrigada. E além disso, a Nana prefere lasanha com animais. Obrigada por me convidar e não precisa me acompanhar, Tori. Tchau. Muito bem. O pai da Jill foi morto no Afeganistão. Sabe, eu me sinto muito mal pelos soldados no passado, especialmente os veteranos do Vietnã, que não foram bem recebidos. Eu não queria falar com ninguém, só queria ir para casa, ir para casa. E ele veio até mim e começou Eu vejo que tem um coração roxo, significa que foi ferido, e eu falei sim. E ele começou a me socar no peito, empurrando o coração roxo. Muita gente fala, obrigado pelo seu serviço. Eles não queriam falar isso. Não, não quero que isso se torne como um clichê. Tá bom, aqui tem uma lista de moradores que concordaram em aparecer no vídeo e contar a história. É uma lista pequena. Mas eu acho que assim que as histórias se espalharem, mais pessoas vão se voluntariar para participar e não me grave. Desculpe. Não é sobre mim. É sobre o lugar e as pessoas aqui. Desculpe. Eu também coloquei uma lista de perguntas apropriadas para se fazer. São simples e diretas. Deixe os veteranos contarem as histórias. E você também vai perceber que algumas pessoas vão começar a contar e vão mudar de ideia. Respeite. Agradeça e saia. E lembre-se, siga essa lista de pessoas. Tem certeza que John não vai participar? Sim, eu tenho. Por quê? O que você falou? Nada. Nada, é? Talvez esse seja o problema. Às vezes você tem que falar alguma coisa. Vamos, eu te levo lá pra cima. Não, não, Eni, espera! Oi! Oi! <risos> Desculpa o atraso. <risos> Tudo bem. Eu fiz isso. Agora também tem uniforme. Vai logo, veste. É, Tori. Vista. <risos> Onde coloco minhas coisas? Vem, pode deixar no meu escritório. Uhum. <risos> Ai, Deus abençoe a América. Você não parece próprio de Sam, hein, garoto? Hein? É, soldado, ei, é, soldado, eu só tô brincando. Só tô brincando, vem cá. Tá legal, da última vez que se divertiu, quase foi demitido. Deveria ter sido demitido. Pelo que pintou na parede. Não fui eu. Foi você. Eu fui eu, é? Mas... Felizmente, Thomson me deu outra chance. Hum, a velha Annie. Ela sempre teve um lugarzinho guardado no coração para perdedores. Não sou o perdedor. Este filme vai provar isso. É isso, é isso, é isso. Esqueci. Vai fazer um filme, não é? É melhor ter cuidado. É um filme fictício de guerra que você está fazendo, sabia? Não vai ser difícil ouvir alguns caras contando histórias de guerra. Thompson ganha do comentário dela... E eu ganho minha passagem de volta para Nova York. Está entrevistando pessoas de verdade, com histórias verdadeiras. E cada um é importante. É mesmo? Não. Não tem nenhum Joey nesta lista. Pelo visto, nem todas as histórias são tão importantes. Escuta aqui. Está na hora de você crescer. E entender que nem tudo tem a ver com você. Você entendeu? Você entendeu o que eu falei, garoto? Entendeu? Ah, não, não, não. Tudo bem. Eu vou arrumar o um colete. Eu gostei do colete. Está bonito. Muito bonito. <risos> Bom, eu sei lá. Como disse no teatro, quebre a perna. Eu fui até uma pequena cidade ao norte do estado de Nova York. E me encontrei com a família do rapaz, a mãe e o pai dele. E contei que o filho havia morrido bravamente. Ah... E nestes 40 anos que se passaram, eu praticamente tentei esquecer isso. Mas a parte irônica é que eu nunca esqueci os detalhes de tudo isto. Mas o que eu esqueci foi o nome do cara. Ah, e até que eu comecei a pensar nessa entrevista, eu não sabia que poderia... que eu me lembraria, mas nos últimos dias eu lembrei que o nome dele era Rick... O nome dele era Rick. E acho que... devo a vocês uma dívida de gratidão por me ajudarem a passar por isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada por dividir sua história com a gente, Bob. E obrigado pela oportunidade. Eu vou até... até agradecer ao garoto que você trouxe. Terminamos? Uhum. Já? Uhum. <risos> Muito obrigada. Ah, de nada. Tá mesmo prestando atenção em tudo? Como assim? Finalmente tem a chance de fazer um filme e tá agindo como se não se importasse. O que acha que acontece com aquele cara? Ah, é o artista. Ele se isola. Vamos falar com ele. Ele não tá na lista da N. Oi. <risos> Olha só, João e Maria. Não é Jill e Tori. <risos> Eu sou o Mitch. Eu já ouvi você cantar, não é? Você é muito boa. Obrigada. O quadro é muito legal. É, você gostou? Eu morava lá. Morava onde? Tribeca. O mimadinho de Manhattan, hein? <risos> não mesmo. É claro que é. Eu sei porque eu era um deles. Gramsci Park. É muito perto. É. Por que estão vestidos de bandeira? Não, são nossos uniformes. Estamos fazendo um documentário sobre os moradores daqui. Hum. Você. gostaria de dividir sua história? Não. Não, eu tô legal. Obrigado. Então vamos deixar você pintando. Sem problema. Sucesso aí com os coletes A gente finge que não aconteceu Então foi uma guerra em casa também Com certeza foi uma guerra dentro de mim mesmo Obrigada por compartilhar sua história com a gente Tori Oi. Vou ajudar o Tom a voltar pro quarto Tenta não dormir em pé Olha para ele. Ele é jovem, não é? São os mais frágeis. Ele está colocado para fora do mundo. Ele está perdido, confuso. Ele é você. Oi. Nossa. Não, não faz... Não faz isso, cara. Não faz isso. Ah. Poxa, desculpa, cara, eu não... Eu não queria assustar. Não, deixa pra lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu só queria mesmo dar um oi. Ah... Uh, nós falamos no teu quarto outro dia. É, Nova York, né? É. Não dá pra esquecer desse colete. Meio que... Isso faz parte do show. É, você tá fazendo um filme. Quando é que a gente vai ver? Bom, é que... Isso não vai ser exibido em nenhum lugar. É apenas uma coisa que eu tô fazendo pra Annie. Por que fazer arte se você não vai compartilhar? É. Esse está muito bom Eu costumava passar os verões na fazenda do meu tio Pati no fim do rio Foram os melhores anos da minha vida Bom, mesmo assim, mesmo assim eu queria passar aqui e perguntar Olha, tem certeza que não quer falar Tenho sobre... Tenho certeza Tenho Tá Só que. Ah, só que o quê? Do Grammarcy Park para este lugar, como é que. Como é que você veio parar aqui? Eu pensei que entre todo mundo aqui, você devia saber. Esticar. Retrair. Por que eu não lembro nada de 11 de setembro? Do que, que você está falando? Eu não tenho nenhuma lembrança dele. Nenhuma. Vocês dois nunca falaram disso e nós vivíamos bem perto. Por que falaríamos sobre isso? Foi uma, uma manhã muito, muito ruim. Por que começou isso? Mas eu sei exatamente por que começou. A amiguinha brilhante dele. Isso não tem nada a ver com a Jill. Só acho estranho que que eu não me lembre nada sobre isso. Nada mesmo. O que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada. Eu só estou fazendo uma pergunta. Não, não está. Está sugerindo que eu tenha alguma coisa com a sua perda de memória é, Tori, isso é injusto É, é pra quem, pai? Tori, sua mãe nunca faria uma coisa dessas Ela ama você Eu sei que ela ama Por isso eu acho que ela faria de tudo pra me proteger De uma coisa terrível Isso é ridículo Eu não tenho o poder mágico de apagar a memória de ninguém Apenas o indivíduo Tem o poder de fazer isso pra si mesmo Isso é quase vermelho. É quase. Mas não é. Ai, como você é. Calma, deixa eu arrumar isso. Ah, tá legal. Prontinho. Eu não diria isso. Ei! Eu acho que eu te avisei que usamos vermelho no dia do jogo. É. Bruce, deixa ele em paz. Fica fora dessa, Jill. É só uma cor estúpida. Sua namoradinha tá protegendo você? Vem, Tori, vamos embora. Ainda não acabei com você. Bruce, para! Não! Vocês estão olhando o quê? Fora daqui! Isso não acabou. Vamos acertar as contas. Sexta-feira depois da aula na quadra. Você tá frito. sera do meu pai. Eu posso consertar para você. Prometo. Depois das entrevistas hoje, por que não vem para minha casa para sair comigo e com a Nana? Eu adoraria. Podemos parar na lanchonete primeiro e levar um pão doce de amendoim para você entregar pra ela. Nana, tô em casa! Nana? Só você e a Nana moram aqui? Agora sim. Nana, eu trouxe um amigo! Fique à vontade, eu já volto. Olá, garota, como é que você tá? Sabia que você é linda? É isso aí, garota. E é mansinha. Que legal. Tá, hum? ah, conheceu a nana? Há quanto tempo mora sozinha aqui? Eu não tô sozinha, eu tenho a Nana. Tá, mas não tem nenhum adulto? <risos> Há quase um ano, eu acho. Minha mãe morreu quando eu era bebê, então ficou eu e meu pai pra sempre. Então a unidade de reserva dele foi chamada e ele pediu pra irmã dele ficar comigo. E quando ele morreu, ela ficou com a custódia. Eu não sei porquê, mas ela nunca quis ser minha mãe. E um dia ela chegou em casa e falou que ia embora com um cara que conheceu no trabalho. E ela sumiu. Nossa, que chato. E eu tenho certeza que isso é ilegal. Mas é muito melhor sem ela por perto. Não vai contar pra ninguém, não é? Claro que não. Que bom. Eu não entendo você. Sua mãe morreu quando você era jovem. Seu pai foi morto. A tua tia te abandonou e agora você mora sozinha com o cão. Você tem todo o direito de estar com raiva. Mas ainda assim, é a pessoa mais feliz que eu conheço. E o que eu deveria fazer? Jogar um ovo numa estátua. Recusar fazer o juramento. Boicotar o dia do espírito escolar. O quê? Eu não estou com raiva. Eu sei, mas não se importa. E isso é pior. Como consegue sentar lá e ouvir essas histórias dos nossos homens e mulheres militares? Eu e não gostei nada? disso. Quem é que fala nossos homens e mulheres em serviço a não ser um a não ser um repórter? Eu falo. Eu vou ter que ir embora. Você vai ficar bem aqui? Eu vou ficar bem. Obrigada por consertar o som. Ele quebrou por minha culpa. Ai, não se preocupa com o Bruce, ele é estúpido. Eu não me importo Você com não o Bruce. se importa, eu sei. Mas lá no fundo, eu acho que sim. Boa noite. Nana, foi um prazer. Gostou dele, não é, Nana? Ah, que lindinha. Eu sei que aqui tem sido o lar de vocês por muitos anos. E tem sido o meu também. O que foi? Está chegando a data da devolução da memórias casa. Memórias queridas. Isso não é bom. Por isso estou pedindo para rezarmos e encontrarmos os recursos para manter o lar aberto. Não podemos deixar o lar fechar, Annie. É, a gente vai lutar. Essa é a nossa casa. Eu sei. Mas eu chamei todos os doadores que eu podia, conversei com representantes do Estado, jornais, emissoras de TV, fiz tudo para conseguir alguém que lutasse pela nossa causa. E, francamente, estou ficando sem ideias. Sargento N. Fala, Mitch. Vamos mostrar pra eles. Trazer toda a comunidade. A gente pede pra Vermelho, Branco e Loira cantar. E talvez mesmo mostrar o documentário de Nova York. Uh. É, bom, é, eu, eu não sei Será que ficaria pronto a tempo? Ele consegue Não é, Nova York? Uh, uh, eu consigo Tudo bem, então vamos planejar a mostra e convidar o público Mas mesmo assim, por favor, continuem orando Tá bom? Obrigada Parece que está tudo sobre seus ombros, não é soldado? Oi, é isso aí, senhor grande diretor de Hollywood. Desculpa ter metido você desse jeito assim, mas... Consegui sua primeira exibição. É. Valeu, cara. Fez desenhos novos? É uma daquelas semanas. São incríveis. Valeu. Eu, eu acho que a gente Podia fazer uma exposição do seu trabalho Na exibição também Eu acho que não Por que não? Eu lembro de alguém que me falou Tipo, por que fazer arte Se não vai compartilhar Alguém que estava cheio dela Já tem muitas pessoas analisando Tudo que eu faço por aqui Olha aquele por exemplo Sabia que eu desenhei ele por causa da minha incapacidade de andar? Pela minha falta de liberdade? Eu pensei que eu só gostava de pássaros. Encontra muitos médicos? Eu tenho minhas consultas. É por isso que estamos aqui, não é? Por que você está aqui? É um tipo de serviço à comunidade. Eu sabia. Eu fui acusado... de... vandalizar uma estátua. E eles o condenaram a vestir um colete brilhante. Que difícil. Pelo menos tem uma companheira de cela bonita. Gil? Somos só amigos, cara. Eu não sou o tipo dela. Aqui, se você não faz o juramento... É considerado anti-americano Então por que não faz o juramento? Não fazíamos na minha antiga escola E acho que não deveria fazer só porque um idiota está pegando no meu pé Quem é o idiota? É só um garoto Ele está se metendo comigo desde que eu cheguei aqui E nem é grande coisa A única maneira de se lidar com alguém assim é se manter firme Provar a si mesmo Não fazer o juramento? Eu acho que você pensa que é desrespeitoso? Sabe, nos dão direitos fantásticos nesse país. E, goste ou não, o seu direito de não fazer o juramento é um deles. Mas o que eu sei? Eu pensei que era só um desenho de um pássaro. Olá Senhora Liberdade <risos> Oi, vem avisar que o Sr. Miller está esperando Tudo bem Eu tenho que ir gravar, ah. valeu Tudo bem, irmãos de Nova York têm que ficar juntos, né? Onde você vai? Lugar nenhum. É mesmo? Porque parecia que estava se preparando para fugir. Achei que não fosse aparecer. Eu não vou lutar com você. Claro que não. Você é muito esperto para lutar. Né? Você é muito legal para fazer qualquer coisa. Você sempre olha a gente por cima. Bom, eu vou fazer você lutar. Você é tão valente. E se eu fizer isso? Hã? Vai fazer o quê? Que tipo de cara não luta pra se proteger? Aquele que não precisa provar que é homem. Lá vai você. Abriu a boca inteligente de novo. Você não sabe quando se calar. Então eu vou calar lá pra você. Não. De uma vez. Isso. Vai. Bate, Bruce. Vai. vai. Bate. Você vai. Vai, Bruce. Vai. Precisa provar que é um homem de verdade. Vai, bate. Hã? Hã? Bate, Bruce. Vai. Desaparece da minha frente. O que está fazendo aqui? Eu estava dando uma volta pela cidade, caso precisasse de reforço, mas. Eu tô vendo que conseguiu lidar com ele. Muito bom. Como sabia? Eu sou esperto. Ai, que bom que não morreu. Já devia saber. Ah, não fica bravo com ela. A mocinha estava preocupada. Ah. Uh, a que horas você precisa chegar no lar? Uh, o Dr. Hoffman deve estar tá pirando exatamente agora. <risos> Vamos sair daqui. Now already out the trial. Vou esquecer 11 de setembro de 2001, Operação Iraque Livre, Liberdade Douradora 2001, a Guerra Global Contra o Terrorismo. Hoje foi meu melhor dia. Foi legal. Oh. Oh. Não, para de ser chata, para de jogar <risos> isso. Para olha, isso. olha Olha o que você está fazendo aí. tá vendo o que você está fazendo? Por que não estou namorando? <risos> Uh, eu vou pegar mais pipoca, quem quer mais? Não, pra mim não Eu também <risos> Vem, Nana De nada <risos> Obrigado Então, como vai o filme? Está... Está quase pronto hum, Bom Preciso de mais uma entrevista A sua Você não vai desistir tão fácil Não Não precisa de mim no seu filme Você é exatamente o que o meu filme precisa Você é um artista incrível Tá nessa cadeira de rodas E você é todo cheio de atitude Além de uma inspiração, Mitch, você nem sabe disso Você consegue colocar isso em foco? Vai ser um grande diretor de Hollywood. Por que não conta a sua história? Eu acho que desde que voltei, tudo que eu faço é falar disso, sabe? Em grupos, ou um a um, ou até sozinho. Você tá com a câmera? Tá falando sério? É melhor correr antes que eu mude de ideia. Jill! Pra onde você quer que eu olhe? Olha pra Jill. Legal. Ela é bonita. <risos> <risos> Mitch, por favor, fala seu nome, onde nasceu e onde serviu. Certo. Meu nome é Mitchell Patrick Kern... Eu nasci e cresci na cidade de Nova York. O único filho de Sarah Kern, curadora de uma galeria. E Charles Kern, um banqueiro de investimento. Eu... eu... Eu servi com o exército dos Estados Unidos que ficaram em Bagdá no Iraque. Mitch, por que servi o país? Nossa... Por que eu servi? Bom, o que obriga alguém a servir? o que obriga alguém a fazer alguma coisa. Eu cresci em Nova York. eu estava lá dia 11 de setembro. Eu tinha 10 anos. Eu estava na escola, a gente estava se preparando para o dia. Quando o primeiro avião atingiu a torre, levaram a gente para uma quadra para esperar nossos pais que vinham pegar a gente. E eles iam chegando e... meus colegas iam indo embora. Algumas crianças não foram embora. Eu fui uma dessas crianças. O meu pai, ele ele trabalhava na Torre Sul. Ele não conseguiu sair. Então, o ataque para mim é pessoal. Mas naquela época, o ataque foi pessoal para todo mundo. A gente estava unido em nossa nosso luto e nosso amor por este país. Mas esse sentimento começou a desaparecer com o tempo. A mídia se envolveu, os políticos também, e muita coisa interrompeu o caminho. A única coisa que devia unir a gente nos dividiu. Chegou num ponto que eu parei de falar para as pessoas que tinham perdido meu pai nesse dia, só para só evitar o discurso antiguerra e os olhares de pena. Eu fiquei pensando... Eu fiquei pensando que se... Se todo mundo pudesse se lembrar... O que sentiram... Naquela manhã, só por um instante... Seríamos uma nação mais forte hoje... Mas não... Não, não se lembram... Eles esqueceram... Mas eu não... Eu não consegui. Então, foi com esse sentimento que eu decidi que ia proteger o meu país. Eu decidi que eu devia servir. Enquanto os meus amigos estavam indo visitar Harvard Eu decidi ir para Broadway 43 e me inscrever na excursão militar Seu pai ia ficar muito orgulhoso <risos> Eu gosto de pensar que ele ficaria Sabe, minha... minha mãe... Minha mãe... minha mãe não, nem tanto nem tanto. Na verdade, suas palavras foram exatamente... Se você se alistar, não entre em contato comigo. Me alistei. E não falei com ela. E o que <risos> E sobre suas pernas? Eu tentei entrar em contato com eles. Mas não atenderam minhas ligações. Você me entendeu. Isso? Isso é o que acontece quando seu jipe passa sobre uma mina terrestre e capota sobre você e fica lá preso por 14 horas com seu melhor amigo morto no banco do passageiro com o pescoço quebrado. Eu sinto muito. Não sinta. Porque eu não me arrependo nem um pouco. Como assim? Eu me alistei para isso. Eu servia ao lado de homens e mulheres excepcionais que se alistaram para isso. A gente sabia onde a gente estava se metendo. Sabíamos o que queríamos, como queríamos fazer e por quê. N Nós acreditávamos naquilo. Fizemos por você. Fizemos por você. Não me arrependo por nada. É isso que queria saber? É. Bom. Bom. Eu quero mais pipoca. Será que a gente pode voltar pra brincadeira, por favor? Uh, sargento, fica calma, Sargento Annie. Desculpe, eu saí sem permissão, senhor. Mas que bom que você está bem. Você perdeu um monte de compromissos hoje. Uh, tinha compromissos hoje? <risos> Nossa, acho que eu preciso mesmo de uma agenda. Uh, o Mitch deu uma entrevista pra gente. Deu? Eu não lembro do nome dele na minha lista. É, por que não me colocou na lista, sargento? Eu pensei que fosse melhor. <risos> Bom, não precisa se preocupar mais. Eu não surtei na frente deles, então... Fala para o Dr. Hoffman que eu estou curado. Bem, nós... Nós dois sabemos que poderia ter sido muito diferente. Então... Tori, você conseguiu todas as filmagens? Uh... Sim. Bom, então então não precisa mais voltar aqui. Por que você e Jill não vão fazer o filme? Eu acho que eu vou ver vocês no dia da comunidade. Mitch, eu e você temos algumas coisas para conversar. Tá certo, sargento. Uh, será que dá para esperar só um pouquinho? Claro. Pessoal, uh, obrigado por tudo, especialmente por hoje. Foi. Foi ótimo. Te vejo na exibição. Pode acreditar. <risos> e. Até mais tarde. E lembrem-se. Não se arrependam. Acho que terminei. <risos> terminei mesmo. Thor, está em casa? Tem certeza que eu posso ficar? É, tudo bem. Ah, não sabia que estava acompanhado. Ah, Jill está me ajudando com um filme para o lar dos veteranos. Oi, senhora Hederman. Oi. Bom, eu vou deixar vocês dois a sós. Você sabe que eu não aprovo o assunto. Mas eu sinto que eu fui. terrivelmente insensível com você, Jill. E por isso peço desculpas. Obrigada. Estou lá embaixo. <risos> Olha, eu nunca vi ela pedir desculpas pra ninguém antes. Ela não me conhecia. Legal. De volta ao trabalho. Olha quem voltou, soldado! Senti saudade? Saudade de sua. É. Claro que sim. Não tem ninguém com quem mexer por aqui. Terminou aquele filminho seu? É, tô quase. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Olha só, eu. Eu tô aqui com uma predição. Uh -huh. As pessoas estão contando com você. Nossa. Que bonito, não é? Seu amiguinho amava Ele ficava sentado aqui Desenhando por horas e horas O que aconteceu com o Mitch? Sabe que ele queria muito, muito que, que você conseguisse Ele queria mesmo Fala logo, Joey O que foi Que aconteceu com o Mitch? Hã? Qual é? Eu acho que você já sabe Tori, o que está que acontecendo? Entre, sente. O que aconteceu com eu ia o ligar Mitch? Você. Fala logo. Tori, Mitch faleceu. Querido, eu sinto muito. Não, ele. Eu queria falar para você e Jill Ele gostava muito de vocês mas mas eu tive que ligar para tantas pessoas a mãe o tio dele... quando foi isso na semana passada como você descobriu seu amigo Joe Joe o cara que trabalha para você aquele que você mandou cuidar de mim foi ele que me contou eu não tenho nenhum Joe trabalhando para mim ele é um interno eu não sei eu eu acho eu tudo bem, tá certo. Ele. Foi ele. Esse cara aproveita todas as oportunidades que pode para tirar sarro de mim. Tori. Ele estragou a roupa na lavanderia. Você se lembra, Anne? A pintura foi ele. Foi tudo ele. Tori. Foi ele. Tori, esse é o... Esse é o Joey. Ele é o meu noivo. Eu sei, Joey é ele. Tori, Joey está... Está morto. Nos conhecemos quando ele era um interno aqui. E ele. Ele morreu antes de nos casarmos. Olha, oh, você está muito confuso. Que que é você não tem nenhuma ligação emocional aqui. Eu... Eu falei com ele, Annie. Talvez. Eu falei com ele! Lutei com Talvez ele. Talvez tenha visto. Tenha visto a fato antes. E de alguma forma, você pensou que. Eu não sou louco. Não. Olha, eu não sou louco. Se acalma. Eu já disse, eu não, não. sou louco, Annie. Tori. Tori, volta. Tori! Oi. Oi. Tentei ligar, mas sua mãe disse que estava ocupado. Sinto muito pelo que aconteceu com o Mitch. Ele era um ótimo cara e... Se você quiser conversar com isso... Quero sim, talvez. Olha... Eu tenho que ir. Conversamos mais tarde. Obrigada por ajudar. Foi muito legal a família de Mite deixar a gente usar a arte dele no dia da comunidade. Mitch era um jovem muito talentoso. Antes do Mite passar pelo hospital, ele mencionou... que você talvez quisesse dividir o quarto. Bem, acontece que eu estou procurando alguém para dividir minha casa. Eu pensei que talvez você e sua nana poderiam morar comigo e... poderíamos nos fazer companhia. O que você acha? Eu acho que a Nana adoraria. Bom, a Annie também. O que é isso? Isso é rápido. Ela. Foi por isso que nos mandamos de Nova York pra cá. Hum? Eu achei que estava em extinção. O que está fazendo aqui? Eu finalmente consegui a aula de campo. Demorou cinco horas para encontrar esse canteiro especial de Harperella. E quando chegamos lá. descobrimos que alguém tinha cortado tudo. Hum. Foi por isso que eu arrastei a minha família e alguém. Simplesmente podou tudo com total desrespeito. Eu fiquei lá com os alunos, não sabia o que fazer, sabe? A viagem está arruinada, então. Eu peguei a planta e dei a volta e vim para casa. Queria dar para você. Por quê? Não sei o que está acontecendo com você, mas parecia tão feliz há um tempo. Uma mudança? Então, eu queria dar uma coisa para lembrar que, apesar da vida não sair como planejada, tem que seguir em frente. Trabalhar no que acredita. Obrigada por vir. O que houve? Annie quer que eu te dê isso. É pro dia da comunidade, no lar dos veteranos. É, eu não vou poder ir. Eu vou pra, pra Nova York nesse dia. Nova York? Eu fui aceito na academia de cinema de verão e vou para lá no... No final de semana, para uma reunião. Parabéns. Finalmente vai sair daqui. Nunca deveria ter vindo. Aí não teria me conhecido. Nem o Mitch. Annie colocou a obra do Mitch no evento... Pode e... parar de falar do Mitch, por favor. Tudo bem. Não. Não precisamos falar do Mitch. E todos os outros que sacrificaram a vida por nós Porque se não falarmos Vamos esquecer E nunca devemos esquecer Então fala você Eu vou embora Não, por favor, fica Eu quero te dar isso Sabe, eu me lembrei. Lembrou do quê? Daquele dia em setembro. Quando eu fiquei sabendo do Mitch, a minha mente se... Ela se abriu. Então fala o que aconteceu. Não fui pra escola naquele dia porque eu tinha uma consulta médica. Sempre ficava doente quando era criança. E eu estava assistindo TV com o meu pijama de dinossauro. E eu lembro da minha mãe. Eu me lembro muito bem. Minha mãe estava na varanda que tínhamos. Era onde meu pai deixava as plantas. A gente não podia chegar perto. E eu... Eu me lembro desse... Desse zumbi do alto. E essa explosão. Eu ouvi a minha mãe gritar e... Aí eu corri para ver o que tinha acontecido, mas antes de chegar lá, ela estava lá dentro. Me pegou e ficava andando, andando pelo apartamento com o telefone, tentando falar com meu pai na faculdade. Daí ela estava gritando, meu Deus, oh meu Deus, nós vamos morrer, vamos todos morrer. E ela me ajudou a colocar os sapatos e a jaqueta e fomos para fora e fomos em direção do centro. E eu me lembro... Lembro de olhar para trás, as torres, a fumaça e o céu azul. E quando a primeira torre caiu... As pessoas estavam correndo e gritando e... Elas estavam cobertas de cinza e pó. Foi quando minha mãe me pegou e correu 20 quarteirões até a faculdade do meu pai. Nós encontramos no auditório. Ele tinha muitas pessoas lá e uma TV. Todas estavam com celulares chorando e rezando. E depois um homem. Se levantou... Aí ele fez o geramento. Todos nós fizemos. E eu lembro que... Cheguei até a colocar a mão no meu peito. Eu ainda estava com o meu pijama. É isso. Essa é sua história. Agora já sabe. Eu não sei mais nada. Mitch está morto. Eu estou falando com fantasmas. E eu não sei o que está acontecendo. Vai ficar tudo bem. Não, não vai. Nós éramos amigos. Jill... Éramos muito amigos e agora ele se foi. E, e por... Por quê? Por causa de uma guerra? Como é que vai ficar tudo bem? Fala, Jill. Como? Eu não sei. Mas eu sei que se eu não acreditasse que meu pai morreu por aquilo que ele acreditava, eu ficaria louca. Ele amava tanto esse país e ele sacrificou tudo por isso. Igualzinho o Mitch. Ele era muito novo. Novo demais. Eu sinto muito. Eu não queria incomodá-lo, só queria entregar a pintura. Divirta-se em Nova York. Você vai fazer falta. Você faz falta. Senhoras e senhores, obrigada por terem vindo ao Dia da Comunidade no Lar dos Veteranos Mountain State. Enquanto vocês serão guiados para conhecerem nossas instalações e serem entretidos pela nossa cantora residente, Jill Courtney, seria desonesto se eu não dissesse que a razão principal para a realização desse evento é pedir o seu apoio financeiro. Precisamos manter nossas portas abertas, nossas luzes acesas e nossos veteranos devidamente servidos. Por isso, estamos pedindo, por favor, sintam-se à vontade para doarem e se lembrarem dos nossos veteranos locais. Nós agradecemos sinceramente. E agora, eu gostaria de apresentar uma menina muito especial que vai cantar uma seleção para vocês. Senhoras e senhores, senhorita Jill Courtney. Sargento Anne, certo? Senhor Kern, hum. obrigada por vir. Obrigada por nos permitir mostrar as obras de arte de Meat. Pode me chamar de parte. Eu vim para ver o documentário que o meu sobrinho participou. Ah, eu, eu. Eu sinto muito. O documentário não foi concluído. Mas que pena. Meat queria muito que fosse exibido. Todos queríamos. O jovem que filmou mudou de ideia e voltou para Nova York. É, é, é, com licença, Pete, eu já volto. Story. <risos> Annie, estes são os meus pais, Vic e Marnie. Muito prazer. O prazer é todo meu. Olá. Estamos aqui para apoiar nosso filho. É claro. Mas Jill disse que você não ia conseguir terminar, você não ah. tinha uma entrevista? Ah, eu decidi não ir. Acho que às vezes a gente precisa fazer sacrifícios por uma coisa em que acredita. Falando nisso, aqui está o filme, caso ainda queira exibir. Vou pedir para o Wall arrumar tudo agora mesmo. E eu sei que vai odiar, mas eu vou abraçar você agora. Oh, eu <risos> Obrigada. <risos> Senhoras e senhores, eu tenho uma surpresa especial. O documentário que muitos de vocês participaram está pronto para ser exibido. Eu gostaria de chamar o jovem cineasta para o palco. Ele fez um grande sacrifício para estar aqui hoje. Senhoras e senhores, senhor Torrey Hederman. <risos> Obrigado, obrigado pelos sacrifícios que fizeram por, por mim e por todos nós, aqueles que puderem, por favor levantem-se, aqueles que não puderem, eu agradeço. Juro fidelidade à verdade dos, a dos Estados, Unidos Estados Unidos da América e à República para, para seu suporte. Uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Eu servi no exército dos Estados Unidos de 97 a 2005. E eu passei um ano e um dia no Iraque. Se me pedisse para servir de novo, eu diria, sim, eu vou. Decidimos que se tivéssemos que passar muito tempo no fim de semana... Pessoal, este é Pat Cairn, o tio de Mitchell de Virginia Ocidental. É um grande prazer, senhor. O prazer é meu, meu jovem. É uma bela obra de arte que você fez. Obrigado, obrigado. Meu sobrinho me deu isso para te dar na estreia. Caso ele não pudesse vir. Abra. <risos> É um cheque para o lar dos veteranos. Mitchell era um jovem muito generoso. Ele queria que recebesse isso do seguro de vida. Eu acho que vai ajudar. Oh, meu Deus. Vai. Certamente vai ajudar. Eu não sei o que dizer. Mitchell a considerava muito, Sargento N. Ele considerava muito vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada. É, meus parabéns. Vic, vamos nos sentar e assistir o filme do nosso filho. O que temos hoje é um soldado muito mais educado sofisticado eu tenho certeza que há uma com comparação mas os militares hoje são altamente treinados eles estão usando equipamentos que ninguém nunca ouviu falar se você der uma olhada nos companheiros no afeganistão por exemplo você vai ver microfones, câmeras, eles têm equipamentos em suas cartucheiras. É realmente um tipo diferente de soldado. Eles são excepcionais. De qualquer forma, eu fiz um monte de bons amigos. Obrigada por vir. Há um monte de histórias. E perder a oportunidade de usar um colete brilhante e ouvir você cantar? Nunca. <risos> Mas em Nova York. Bom, eu não sei se eu vou. Acho que vou querer ficar aqui neste verão. E vai fazer o quê? Ainda não sei. Vou fazer alguns filmes. Vou perseguir uma cantora admirável. <risos>